A gente pode falar é, o que, que é obsoleto. Já que a gente tá falando de aprender elfo já que a gente tá falando de aprender o Quenya, o Sindarin. Aí o Saulo veio e me falou assim, cara, mas tem um material, tem algumas coisas que estão obsoletas, né? Que não é todo material que dá pra gente usar. Falei, Poxa, mas como obsoleto se o Tolkien ele morreu ali em 73, faleceu ali em 73? Então, é, de 73 pra cá não deveria ter nada obsoleto, né? Mas aí o, o, o Saulo vai explicar pra gente... Por que obsoleto? E o que é obsoleto nas línguas élficas? Então, o que acontece é que, assim, o Tolkien deixou muito material é, sem edição, né? Muito manuscrito, muita... e muitos desses materiais são relacionados aos idiomas, né? Sim. Então, é... Informa as informações continuam sendo publicadas ao longo do tempo e às vezes uma publicaçãozinha dessa, desses jornaizinhos né, que eu falei, né, os, os periódicos linguísticos, uhum. é, às vezes uma informaçãozinha muda completamente a interpretação de como que é a conjugação de um verbo, como que é a utilização de um de um elemento de alguma partícula aí do, desses idiomas. E aí é isso que aconteceu assim um grande volume em 2015, né? É, foi um, um divisor de águas um des, um desses uma dessas publicações, né, que é o Parma da Lamberon número 22. Esse essa publicação, ela trouxe um, um artigo chamado Quenya Verb Verb Structure, né, que é a estrutura de verbo do Quenya. Depois de e é, ele foi publicado em 2015, né? Então, em 2015 todo mundo tomou uma rasteira, viu que muita coisa que eles estavam considerando não era verdade e viram que que é, deveriam fazer outras assunções, né, outras adaptações é, diferentes do que eles estavam fazendo, né. Uhum. E acontece que assim, a grande maioria dos cursos, né, em formato de livro e tudo mais, é, foram publicados antes de 2015. Eu tenho uhum. aqui até separei para mostrar para o pessoal, né, mais a uhum. título de curiosidade, é, os livros dos, dos cursos, né, que a gente já viu publicados por aí. Esse daqui é o curso de Sinder ah, do Thorsten Rank. Vamos mostrar é, então, para a galera. Aí ó, uh, acontece que, né? Vamos subir o ao... <risos> the World. Não vou... <risos> acontece que esse Ai, li... esse livro foi publicado em 2008, é. né? Então, inclusive é só antes... para falar aqui é para a antes... galera que é a arte e letra, né? A editora é lá de Curitiba, essa arte e letra publicou também as cartas do Tolkien, né? É... E ela e essa tanto as cartas do Tolkien, quanto esses cursos aqui, curso de Sindarin, acho que o Quenny também. A tradução é do Gabriel Brum, tá? Olha só, até, é bom até falar, tá? Curitiba, 2014. É, Gabriel Oliva Brum é, faz parte da equipe de tradução, né, do Conselho de Tradução da HarperCollins Brasil. Então, só pra vocês verem que ele já traduzia antes da HarperCollins chamar ele, ele já tinha conhecimento sim, sim. top e, assim, demais. Sim, Gabriel aí. O Gabriel, ele é uma grande referência nos idiomas toqueanos também. É, na época que eu participava mais ativamente do fórum da Valinor, o Gabriel era, assim, o, o centro ali da, das informações, né? Ele usava, usava ou ainda usa o, o nickname de Tillion. Né? E, e aí, é, ele manja muito, manja muito mesmo, né? Pra traduzir o curso inteiro, né? Então, é, acaba absorvendo alguma coisa, né? Não, ele, Mas... manja, ele manja tanto, cara, que ele é um dos mentores aqui do canal, né? Ele... Já apareceu uma vez aqui no canal quando eu fiz o, a live sobre o, os 20 anos do, da, da Valinor, né? E aí eu trouxe uhum. ele, trouxe o Fábio Betega o, o, o Reinaldo. É, ah, esqueci outro membro, é, outro criador ali, né? Fundador da, da Valinor. Trouxe a galera. E o Gabriel Brum tava também. E, e ele, toda vez que tem uma dúvida muito extrema, assim, tipo um negócio hard mesmo, aí eu chamo ele, né? <risos> Apelo ele pros universitários. Porque quando imagina eu... você traduzir um livro desse, cara. Tipo, tantas é. palavras, né? Eu, eu tenho intenção, né, aí é, é novidade aqui, né, pro pessoal Ó, que tá na live. Novidade, é, novidade. <risos> <risos> eu tenho intenção de traduzir esses materiais que são mais é, modernos, né, que foram uhum. publicados depois de 2015, uhum. é, pro português também e disponibilizar de graça lá no meu perfil. Olha aí. É, então eu vou abrir, assim, uma, uma gramática básica de élfico do Quenya e do Sindarin, uhum. e vou deixar lá disponível pro pessoal, né, coisa básica, né? não vai ter o nível de profundidade de um livro dessa grossura, é. né, que é de... 428 páginas é. então eu vou deixar uma coisa mais enxuta, né uma coisa mais objetiva Pô, então, vai sim, tô... a gente vai aguardar hein? esse material, hein? Vou fazer vou fazer é. esse aqui é o outro livro também pode subir de novo a musiquinha aí do, Não, é, do que amor, é do... 2011 é o curso do, do Helge né que é o autor do site é da Lambion, mas uhum. é, baseado em informações de antes de 2015, então sim, a gente ó, considera a ele do Gabriel Brun também de novo, Gabriel. Mesmo editora, arte e letra. Isso. Todos de 2015 para trás, né? Um é 2014, é. a edição que eu tenho aqui, a outra é 2011. E aí, tudo isso daqui, o que, que a gente faz? Que, que, não é possível que não sirva para alguma coisa Olha, só. fica bonito <risos> na prateleira, né? Não, Você mas, faz mas, mas uma... mudou todos os padrões? Não é possível. Não, não, então, é, é isso que eu ia falar. É, apesar de, de serem obsoletos, o, os cursos são muito bons, muito didáticos, né? Principalmente Sim. o curso de Sindarin, eu gosto muito dele. Eu uhum. fiz um resumo dele num caderno meu aqui. Eu estudei todas as lições e, e anotei. É, e é interessante que esse curso de Sindarin, ele, ele mostra não só a gramática, mas também a escrita, né? É, tem muita coisa em Tengor, né? Então, ele é muito interessante. E a diferença no Sindarin do, do, do que a gente vê hoje em dia não é tão, não é tão grande assim. Alguns elementos, algumas partículas, é, descobriram que não queria dizer aquilo mesmo e tal, uhum. mas, no, no geral, a utilização do idioma está é, muito bem feita né, nesses cursos. Né? Até porque foi feito por pessoas que manjam, assim, num nível estratosférico. Né? Sim. Mas hoje em então, dia, se a pessoa quiser ler, vai, quiser se adquirir esse livro, esses livros aqui, não seria recomendado. É, se você quiser já sair... É tendo um pouco mais de certeza, né, assim, de que você não tá é, escrevendo nada que seja é, questionável, né, uhum. é, você, é melhor você começar pelos materiais em inglês mesmo, né, que, uhum. principalmente pelo Eldamon, uhum. e a gente tem dois outros cursos, né, que são já seguindo esses padrões mais ah, novos, Antes de né? você falar desses cursos, do, dos materiais de tá. estudo, então, galera, curso aqui, ó, de Quenya, né, curso de Sindarin, é, estão obsoletos, né, no sentido de... Porque teve essa publicação, né, da Lamberon 22, aí, é isso? Eu falei certo? Eldalamberon. Lamberon. É, é. Falou, mas faltou uma palavra. É Parma Eldalamberon. Parma, faltou que Parma. Que é, que significa livro das línguas dos elfos, né? Olha aí, o Parma Eldalamberon. Do número 22, saiu em 2015. E aí... Trouxe ali muitas coisas que a galera não sabia que estão nesses livros aqui de forma obsoleta, né? Então trouxe uma atualização. É. São materiais que descobriram, materiais novos que descobriram de Tolkien, tipo rascunhos, coisas assim, foi isso? Isso, exatamente. exatamente. Que aí caiu por terra é. todos, todos os complementos que a galera fez, é isso? É, não todos, não todos, né? Assim, alguns deles acabaram vendo que, que não era bem como imaginavam, né? Entendi. Esse foi o mais significativo. Mas quebra os quebra a, a, os complementos o que a galera fez não quebra o que Tolkien já tinha escrito antes que já aparece os anéis ah, eu, e tudo mais a, olha eu não não vou afirmar categoricamente não porque o Tolkien ele ele caía em em, em contradição, contradição tá? em, em algumas coisas né assim inclusive as versões das histórias dos personagens né e tudo mais é, às vezes o Tolkien criou duas versões né de duas formas de se si, se conjugar algum tempo verbal ali, Sim. e não, ele não teve tempo de, de cercear algum deles, né, de falar assim, ah, não, esse aqui não, acho que eu não vou usar, e esse aqui eu vou adotar como oficial, né. Então, é, às vezes o que acontece é que os linguistas consideram o material mais novo aquele que seja mais provável de que ele assumiria como verdade. Então, eles é, levam em consideração essa, essa variável, né, da, do ano de publicação do material, quando que ele escreveu, né, esse, esse rascunho, esse manuscrito e tal. Saquei, saquei, é um então. trabalho de, de formiguinha, né, os caras vão então. lá no detalhe da coisa para